E agora, Celso Vernizzi. O aumento tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Nova Frente Fria vem por aí, hein? Que coisa de louco. Umidade da Amazônia descendo, aquela maçaroca que tá lá entre o Paraguai e o Paraná vai pro Oceano Atlântico. Frente Fria se forma com o ciclone extratropical lá no Oceano. Sobe a Frente Fria pelo litoral e vai estabilizar todas as praias de São Paulo. Já está ventando, tem ventos fortes, rajadas fortes durante o dia E trazem aí a possibilidade de temporais, tempestades durante a tarde Começando pelo sul do estado e pegando todo o território de São Paulo no decorrer do dia e da noite Essa frente fria passa rapidamente e as condições atmosféricas são favoráveis para a chuva Mas também para a saída rápida de tudo isso Então melhora o tempo na sexta-feira à tarde, tendência de sol dia de tempo bom no domingo, mas as temperaturas caem. Hoje dia abafado, 31 graus na capital, 34 em algumas cidades do interior e no litoral 26 a 28 graus, mas com sensação maior do que isso, ventos quentes. Um abraço a todos. O